Bom dia! Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim! E saiba como fazer isso passo a passo. Saiba que emagrecer é uma benção e é uma coisa boa de se fazer. Por quê? Porque além de trazer mais de como entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber, dentro de uma moto, entrar dentro de uma porta, sentir menos cansaço, para subir uma escada, porque muitas vezes as pessoas obesas, elas sentem cansaço para subir uma escada e isso é ruim. E um, e um desafio de emagrecer é sentir menos cansaço, pois uma coisa, uma tarefa feita diariamente a cada dia, se transforma o que? Em uma rotina diária. Então, eu digo que emagrecer é uma bênção sim. E é essa benção que você precisa. Mais de Mais